Hoje, das 19h às 19h30, juntamente com minha esposa, Aveline Carvalho, estaremos emanando a vibração de altíssima energia da reprogramação quântica celular na egrégora quântica de cura. Durante 30 minutos, você estará recebendo essa vibração curativa, de expansão de consciência, de ativação da glândula pineal para promover a autocura no seu corpo. Mas eu tenho aqui um presente muito especial para você, para que você possa passar o dia de amanhã, o um feriadão, né? é, meditando com vibração de cura, de altíssima energia. Nós estamos presenteando você com o combo dos quatro CDs de meditações quânticas de cura, você vai receber em MP3 mais de quatro horas de meditações guiadas né, por mim com trilha sonora de alta frequência também, é, meditação da coerência cardíaca, meditação de cura através das células tronco, meditação voltada para a cura da ansiedade, da depressão, de liberação de, de crenças limitantes além de receber o workshop é, Amor Quântico, para você encontrar a sua alma gêmea né? é, encontrar a sua frequência inerente para que você possa atrair o seu parceiro, a sua parceira de jornada pela vida. Além disso, fazendo um atendimento de mesa radiônica com a Eveline, você vai ganhar gratuitamente uma placa, um atendimento de plática radiônica, além de três meses de assinatura do nosso programa Despertar Quanto, para todo dia você receber uma, vibração, uma mensagem com vibração elevadíssima, de autocura e de inspiração, de elevação da sua consciência. Comente, é Grégora ou clique no link e nós nos vemos daqui a pouco às 19 horas na Egrégora Quântica de Cura.